Um quase atropelamento, um pódio errado, tudo que foi acontecendo no final de semana foi caminhando para que não tivesse mudanças no formato e no final das contas a única coisa boa foi para Sérgio Pérez, que venceu como havia feito no sábado no Azerbaijão e diminuiu a diferença para o seu companheiro de equipe. Bom, melhores momentos é o que vamos tentar trazer nesse vídeo. Meus amigos do Grande Prêmio, a quarta etapa do Campeonato 2023 teve vitórias de Sérgio Pérez, assim como ele fez no sábado, como eu disse, conquistou a vitória nesse domingo de uma corrida muito, muito, muito mudorrenta, porque ela só foi definida, na verdade, na volta 10, depois que Verstappen e Pérez ultrapassaram sem muito problema Leclerc, foi quando o nosso glorioso Nick De Vries, o nosso mini-crack da AlphaTauri Tauri, coitado, não vai terminar essa antes. Temporada lá, enfim, mas não importa. Ele parou na pista, parou na pista, tal, nisso a Red Bull chamou Verstappen para os boxes, e aí foi quando a direção de prova acionou o safety car. Pérez se valeu desse momento, na volta seguinte parou nos boxes, voltou na liderança é, da corrida para não perdê-la mais, mas o mais impressionante foi quando é, Verstappen passou, o Leclerc, ele não permitiu em nenhum momento, que o seu companheiro diminuísse a diferença para menos de um segundo, garantindo uma vitória a Verstappen. E com isso, o campeonato está 93 para Verstappen, 87 para Pérez. Leclerc terminou na terceira colocação, Fernando Alonso pela primeira vez no ano não foi ao pódio e ficou em quarto. Depois tivemos Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lance Stroll e George Russell completando o quarteto principal da Fórmula 1. Mas então vieram os momentos pastelão, né? Esteban Ocon estava em nono, tinha de parar nos boxes, o fez na última volta. Quando entrou nos boxes, ó, tinha um grupo de uns 15 ali, já preparado para fechar ali o Parque Fermé, colocar a cerimônia de pódio, pensar na morte da Bezerra, e aí, no final das contas, ele quase atropelou esse grupo, se assustando. Ocon não pontuou na prova. E depois quando o pódio em si estava estabelecido, lá estava o nosso glorioso Mohamed Densoulayen, presidente da FIA, e aí entrou Leclerc. Ó, oh, meu filho, vá lá para o seu posto. Ele foi lá para o segundo lugar. Eu, o Verstappen entrou na sequência, não tinha para onde ir, não ia ser o vencedor da corrida, ficou em terceiro, né? inverteram as posições. Tanto não foi programado que as bandeiras de Mônaco e da Holanda tiveram de ser invertidas as pressas ali para a Gaf não ser completa, mas isso demonstra muito bem que foi o final de semana por parte da Fórmula 1. Desorganização, desconforto, a Fórmula 1 me parece um pouco perdida junto com a FIA e ainda teve outra, porque teve o um momento meme do Homem-Aranha, já que por conta do que aconteceu com o Esteban Ocon, a FIA chamou a FIA para dar explicações. Muito louco isso. Está num momento muito... Aliás, o Renato Ribeiro costuma dizer não pode se falar que é uma várzea, porque a várzea é mais organizada que isso. A Fórmula 1 chegou num momento em que ela procurou tanto cavocar, mexer, de tal forma que ela gera mais entretenimento de uma forma negativa. É bizarro, é vergonhoso, é uma chacota que está acontecendo com a Fórmula 1 em 2023, já há algum tempo na verdade, mas em específico nesse ano. E você, achou o que do nosso glorioso GP do Azerbaijão? Vai que você tenha gostado, coloca aqui nos comentários desse vídeo por gentileza, aliás, coloca também de onde você está acompanhando os nossos vídeos, se inscreva no canal se você ainda não fez, ative as notificações, clique lá no sininho porque a gente quer que você também receba no seu celular um momento em que publicamos alguma coisa no Grande Prêmio. E, claro, dê o um like e compartilhe o nosso conteúdo. Próxima corrida, GP de Miami. Teremos semana intensa também, numa corrida que eu acho que enfim, vai ser a mesma coisa que no Azerbaijão. Até lá. Tchau.